galerinha! E aí pessoal! É oh, agora tu falou baixo, viu? Ah, é que eu tô acordando... <risos> fala, fala galerinha! E aí pessoal! É eu sou o Norberto! Carol. E hoje a gente tá aqui pra fazer pra vocês a tag dos Jogos Vorazes! Quem tem uma luz agora? A gente tem uma luz! Ai, segura! Então, galô! A tá grande, só pra usar condicionado. Sexta-feira a gente foi ver o que acabou o ciclo da vida, né, da pessoa? Acabou! Acabou! Acabou! acabou. É Porque a gente viu a esperança... The the end! <risos> ok, chega! E eu não, não sei se eu quero comentar sobre isso, não. Você quer comentar? Não. Eu tô bem triste. Estamos bem tristes, mas... Entrando no clima resolvemos fazer essa tag, que acho que muita gente já conhece. Acho que ela não é. não é não Não é não. De jeito inclusive foi feito pro primeiro filme, segundo filme. Enfim, é. Faz tempo. Faz tempo, então, anos. mas a gente assim a gente vai fazer mesmo, porque a gente não suporta. Não é isso? A resposta vai sair lindamente. <risos> aceita, aceita que dói menos. A gente tem que escolher entre duas opções relacionadas à é. série. Isso. Você prefere Gale ou Pita? Um... Eu prefiro Pita, eu acho. É assim, até. Eu acho que até esse último filme eu preferia Gale, mas. Eu tô preferindo Pita, ó. Ó! É mais legal, Gay é chato, não? Na verdade os dois são chatos, mas enfim. É todo mundo chato, acho que é todo mundo chato ali. É todo mundo chato. A gente podia fazer parte. <risos> o quê? mas eu prefiro acho que eu pre... hoje em dia acho que eu prefiro pizza. Você prefere o estilo louco de F ou o estilo simples de Sina? Sina. Sina. Quem já viu a pessoa da cor, aquelas não, coisas F. na cabeça, tá, aquelas não, roupas? Não vamos, não vamos exagerar, mas por exemplo a F pra mim é tipo é bom nos outros, entendeu? Tipo nada é contra. Mas, é bom de ver, mas é, Deus, não deu, sabe? Acepte, mas não seja comigo. Nós somos pessoas bem discretas, então Sina seria bem. É, Mais é. apropriado aqui por... Sim, exatamente. Ia é. ficar legal, acho tudo que tu com aquelas tá... roupas. Que ela tá com as penas aqui, assim, digamos. Sim, você. <risos> Tornar-se um Avox ou ser picado por uma teleguiada. Nossa, difícil, né? Eu não queria não. Ser Avox. <risos> Quem já queria ficar sem falar, eu falo que sou. Eu. É bom. Eu, eu... eu não tem... me incomodaria não de ficar sem falar. Eu fico muitas vezes sem falar. Fica mesmo. <risos> Mas é, ele falou muito, eu não falo muito não. Eu não, eu não tenho problema não, nem ficar calada, mas acho que deve dar uma enlouquecida na pessoa. Na verdade você não fica calado, você fica sem a língua, né? Você fica assim lá... Bicha, não. muda! O que, é que você tá achando da fé? Okay. ok. Você nunca viu? Não. Ah. Se bem que tem ali as libras, né? Pra pessoa se comunicar. É, enfim, eu... Pode, pode ser uma box, talvez. Okay. Saudades. É, não, dá certo. não dá certo. Não, eu acho que eu prefiro você ficar por lá até tá ligada. Se eu tivesse um negocinho é de passar e ficar legal ah, sim, depois. Sim é bom demais. Ah, sim é bom, claro. Eu ter, tô, não é não Sim, nada. é muito fácil você dizer que queria não ter uma língua se você não tivesse. Mas se você tivesse... <risos> sim, mas opção só opção não tem. <risos> se juntar com os carreiristas ou correr para as colinas. Correr para as colinas. Correr para as colinas. Para as colinas. <risos> é, gente falsa, já abaixo já, já tá cheio. <risos> Virar um símbolo da revolução ou ser um escravo da capital. Um símbolo da revolução, eu não, certamente. Eu não queria ser escravo, não. Eu seria o maior símbolo. <risos> eu queria, eu acho. Entre os dois isso é símbolo, né? Não ah, sei se assim, também. Quer ser né? Caso, não, não sei se é símbolo de quem, né? Mas... É, porque a pessoa. Mas isso é melhor que ser escravo, ah, que Verdade. Dá certo, mas dá certo. Não. Bola pra frente. Qual o seu livro favorito da trilogia? Me chamas. É. Me chamas. É o melhor. Acho que eu nem li o terceiro, na verdade. Mas eu não ia gostar. O segundo é legal. Pior, pior. O quarto eu não lembro. De um livro, você não é. Eu lembro que eu li até metade do segundo, com certeza. Só que no é final. Eu não lembro. Eu ah. Mas é muito bom. Quanto tempo você duraria nos jogos vorazes? Certamente eu venceria. Cheia! <risos> Cheio! aqueles primeiros canhões que dava bufo pronto, era eu. Okay. eu não, agora não. Sei era não. Eu, eu ia render. Eu acho que ia depender das pessoas que estavam lá. Ei, eu sou porque... esperta. Porque eu ia fugir aí, ia fazer amizades. Tu se escondia bem fácil, eu acho. É, qualquer lugar ficava bem. Ei, eu fazia muita amizade. Eu... Sem é, panelinha. Eu é panelinha também, mas. <risos> mas é panelinha do bem. A ah, gente vi, eu acho. Dava certo. Eu acho que dava certo também. Acho que dava certo. Eu me escondi assim, bem massa. eu cheio. É. Gostei. Vamos se inscrever. É. Em qual distrito você gostaria de morar? A gente só encontrou o 3, mesmo. <risos> tecnologia, porque a, a gente recha... fez uma seleção e deu um total de zero coisas. Né? <risos> para okay. se, se escolher. Só o 3 e valeu. Porque, né? A é agricultura, madeira. Pecuária. Pecuária. Pescaria. Acho que 9 era um bom pescador. Só... Não. Tecnologia. 3, tecnologia. Distribui 3. É. É nóis. <risos> Qual o momento mais. É um celular. Gente, tá tendo... olha, tem tanta zoada acontecendo <risos> hoje. Tá impossível. Mas dá certo. Vamos lá. Qual o momento mais emotivo dos livros? Se 9 não lembra se leu, eu não lembro. Assim, os detalhes, né? Porque faz muito tempo que eu li. Imagina, que no mas, não me lembro eu não vou lembrar dos detalhes. Mas eu sido de alguma morte, que provavelmente a gente não vai falar aqui porque. Tá. Isso talvez é spoiler. Será? Ai. Nem é muito hum. spoiler. É, é Será que todo mundo já viu? Porque era é o primeiro filme. Talvez Cabecina. Prince. Cara, não lembrava. É não, Prince não. Rule. Nossa, Rule. A morte de Rule. Meu Deus. Eu tô até agora sem conseguir engolir. <risos> Foi, também foi. foi. emocionante. Lembrei agora. É verdade. Um minuto de silêncio. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a tag dos Jogos Vorazes. Se você gostou, deixa o seu curtir. Se é a primeira vez que tá vendo nossos vídeos, se inscreva no canal. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e deixar aqui embaixo o seu comentário. Valeu! Tchau! Fala, fala galerinha! Oi, pessoal! Eu sou a... o Norberto! E hoje a gente tá aqui pra fazer pra vocês a tag do Jogo Vorazes. Jogo Vorazes. <risos> Jogo Vorazes. <risos> <risos>